Hey, hey ninja, seja bem-vindo a mais um vídeo Estou aqui com um vídeo de Saduong Legends Boa galera, agora eu comprei meu celular Estou aqui com, com um vídeo especial Porque o Saduong original terminou E gente, tem um problema Se eu coloco a mão aqui do lado do microfone Ou seja, não vai sair minha voz Então eu estou com medo Que frequência você joga em primeira... Quê? Fre... Claro, eu sei lá inglês, eu sei inglês com que frequência você joga não sei, vou colocar nunca, não, não estou te... Primeira pessoa Com que frequência eu jogo por vezes Continuar Criado perfil Sandwarger Eu nem eu nem personalizei meu personagem Aí ah, eu quero personalizar meu personagem Porque eu não sei jogar está carregando aqui Eu não sei jogar Porque eu estou começando agora Terminei de baixar hoje é o primeiro dia útil do meu celular que chegou hoje ele chegou hoje e eu já estou fazendo já eu voltei pro insta já estou aqui gravando um vídeo eu gravei vídeo de Free fire já mano que top e eu queria me personalizar meu Deus o tanto de Android de drone eu não quero ler, não, sai fora. Sai! Quero jogar! Sério, gente, que eu não vou ler, não. Eu não tô. Eu não quero ler, eu não quero. Eu não estou com vontade de ler. Pra mim, ler jogo, gente, eu não consigo ler. Eu não consigo. Drone, filha da puta. O drone quer me mostrar tudo aqui. Android. Eu posso andar? Ah, tem que virar meu nome. vou colocar meu nome. Typhorin. Typhorin. Ah, então. Só pode isso. Como assim? já tem alguém usando meu nome? Ai, buceta. Digita. Felbrain. Será que não pode colocar Felbraim? Por que não pode? Que desgraça, mano. Eu não posso colocar meu nome. Vai, Demônio, vai, Demônio. Eu não, não, eu não poderia colocar o nome que eu quero, então vai, Demônio. O pior é que eu não, eu não posso ouvir barulho do jogo. Por enquanto tranquilo. Muito legal, hein? Minha tutorial, nova missão gente. Salário, opa! Salário eu quero! Calma demônio, deixa eu andar! O lançamento da atualização, da atualização de Sadrog Legend. 10.2 está chegando com felicidade. Não, não quero. Não quero, me deixa. Me deixa demônio. Por que tá entrando isso? Ih, fala puta da bunda O QUE é ISSO? Tô andando aqui igual um bom caranguejo meio caranguejo Gente, eu sou só um retardado Olha o pessoal me vendo a galera me vendo andando assim Oi, tudo bom? Aqui são os outros jogadores Tá, eu tenho que fazer o quê? Missões, ah, aqui tem missões, bora ver logo as missões, porque esse vídeo aqui é pra me ver as irmãs, aceitar. Eu tenho a missão de slide, fale com slide Sim, falei, joga a primeira missão. abre o seu mapa para jogar a primeira missão Aí gente, tá tudo bem aqui, eu não tô conseguindo mais andar Ah, porque tem que controlar a câmera aqui, ó andar, meu Deus, eu não tô bem gente, alguém me ajuda Me ajuda que isso aqui, que isso? É isso! O que é isso? Isso é um caralho! Fó! O que é isso? Vamos fazer Gente, olha que eu ah, não sei, não sei. que não, mentira mentira vamos jogar eu não sei para onde é ah, tem que clicar no mapa vai iniciar eu quero ver o restante do mapa mas esse vídeo aqui tem que ser rápido porque como eu estou gravando no celular o vídeo não pode ser muito grande senão é muito mega então provavelmente esse vídeo aqui eu não sei quando vai sair mas eu espero que saia o mais rápido possível. Primeiro vai sair o de Free Friday. Diferentes de menino tem diferentes pontos. Toque para continuar. Está valendo. Vem, get some! É, tudo então, pessoa. Dá pra controlar. Eu preferia meu Sadrongs, né? Eu preferia meu Sadrongs do original. Details on your e -tags. Uh -huh. 4, 3, 2, 1. É isso! Run, Lu! Go, go, go! Agora, eu não original. experiences com as ma ring, I Acho que completamos a primeira batalha Investiga o sinal Você chegou lá na hora certa O Titã foi enviado pra destruir a antena Eu não sei Aquilo Leo é o Titã Mas eu não sei qual era o objetivo O objetivo era de Investigar o sinal Sinal da antena Que o Titã iria destruir Eu quero personalizar meu personagem Minha eu Removido, dois, ah, eu tenho que te remover a mão do, da, do microfone Senão não vai sair minha voz Meu Deus Eu fico com a mão no microfone Senão não vai sair minha voz, gente Se não tiver saído minha voz também, tá foda-se assim. Vou ter que colocar no vídeo Eu quero Me personalizar Como é que faz aqui, gente? Eu quero mudar de personagem Equipar Que isso? Vira um soldado Chega ao posto 5 Acho que Acha que tem o que precisa Passar um Sardewanger Vira um soldado e mostra Então, ok Vou virar um soldado Tá bom, tá bom, sai da minha tela. Emojis, olá. Vamos, vamos começar aqui com o Lucas. Calma aí, Lucas. Oh, hey, there, Lucas. amigo. Lucas! Olá, Lucas! Cadê? Olá! Sai demônio, não quero falar com o Lucas, Lucas, olha o Lucas também andando de ré. Vamos ver aqui, o lá, tudo bom. Tudo bom, mas vamos falar comigo. Vamos falar comigo. Sentamos aqui, mal de boa. Estamos brisando. Levantou porque... Deixa eu pedir pra levantar. Tá? É de... Rádio. Que isso? Tô dançando andando Fortnite. Parece um Kengo dançando. Não, não tá dançando. Isso aqui não é dança, gente. Não é possível. É o próximo. Eu quero outro. Ok, tem só esse. Vamos reagir. Cadê? Eu estou com a mão em cima do microfone e não vai sair. Ele está conectado o game para poder gravar vídeos. Não, eu já estou gravando essa miséria. Complementar. Ah, eu não estou entendendo, gente. Não quer? Então vamos aqui andar. Vamos andar de ré. <risos> Que eu tô fazendo Vamos aqui Aparecer uma configuração Ah Conversar Dizer Revanche Ok, gente Eu não sei o que fazer Eu não sei o que é pra fazer Vamos mais uma, né, porque Olha esse cara aqui Eu não entendo o que ele tá aqui Jogo de guerra. Ah, tem que ir no mapa, eu acho. Vamos no mapa. É esse mapa aqui. Né? Você já completou essa missão. Ah, então a gente tem que procurar alguma coisa pra poder desbloquear. Então vamos aqui, gente. Pronto, estou andando de frente. Coisa piscando aqui. Deve ser isso. Tô me pedindo aqui pra vir para aqui. Vou clicar aqui no primeiro. Assinar contrato. Seus ganhamentos. sem a cada hora. Ok. Esse gordo aqui. Esse gordo. Pra você, meu pai. Talvez, então seu gordo. No que aqui a gente faz o que, gente? Tem uma mensagem aqui Não sei o que é isso, é muita coisa Porque eu vou seguir a seta aqui Gente, ninguém, alguém fala comigo Ó o ABR, hein Vou seguir ele Gente, quem joga esse jogo, me adiciona aí, me ajuda aqui, por favor Só não estou sabendo jogar, não Ninguém quer falar comigo, vou... Aonde aqui? Essa tá pedindo pra ir pra onde? Tá entrando dentro da minha bunda Missões Aqui que que é a missão, então? Aceitar Pega a próxima missão Meu Deus, é pra fazer o quê? Eu tô com barba de Papai Noel agora que eu vi Sou Papai Noel, nossa porra Tô com barba de Papai Noel Cadê, querido? Cadê a missão? Ah, tem que ligar no mapa agora. Ah Iniciar a missão. Vamos à próxima missão aqui. Para encerrar o vídeo. Recupera a torre de vigia. Os fileredos precisam de mais apoio em Nova Casto. Sansandong. Foda-se, querido. Let's rock. Ih, aí é eu sozinho aqui, é. Pulei, pulei Olha que lindo Quem são vocês? Quem são vocês? Vocês são amigos Só precisa clicar uma vez pra atirar Atira Ah não Agora tá atirando Mas eu não queria atirar assim Ah, ele é automático Ele atira quando entra algum inimigo na frente Ou não Eu não tô entendendo essa arma, porra Vou pra cima Ah, quando você pressiona na frente Ela atira sozinha É difícil aqui, viu Eu gosto no, no computador, gente O que, que é isso? Eu tenho que, eu tenho que buscar Ah, tem que Eu pensei que você é amigo, você é androide Era inimigo, ela estava atirando Aqui, aperta aqui Pronto, abre o portão ah, A alavanca automática é só você mirar. E eu também vou testar o Starwrong Y Gamers, né? Também vou testar como é que é. Eu não sei se é elevador desligado. O que é que tem que fazer aqui? Ah. Ai, filha da puta, porra. Aqui são meus companheiros. Não tô jogando com jogadores real. Então eu não estou jogando. O que tem que fazer aqui? Interlocutor comunicador. Tem que procurar um fuzil gerado sobressalante. Transmissão encerrada. Que isso? Uma caixa de presente eu quero. Que bosta é essa? Uma pedra. Tá, eu busquei aqui Asa B desligada O que, é que eu tenho que fazer mais aqui? Ah, você tem que seguir a seta Agora que eu estou percebendo Aqui você segue aqui Chega aqui perto e aperta no No símbolo de configuração Asa é ligada Chega no último andar, é pro outro lado Ah, agora vamos subir de elevador. Vai filha da puta, aperta essa buceta. Deixa eu pular aqui, bora pular. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Tô jogando com dois dedos aqui, hein? Meu Deus, meu amigo morto aqui, eu pensei que tava vivo. Vai filha da puta corno. Meu amigo aqui morto. Eu sei que ele tava se escondendo. Eita cara, você pulou ali, como é que pula? Também queria pular. Ah, ele sai do primeira pessoa pra fazer a reação. Vou sentar aqui, gente. Vou sentar bem no meu amigo E aí, cara, quer conversar comigo? Quer desabafar um pouco? Porque, tipo, eu sei que a vida tá muito ruim Eu sei Ai, filha da puta Eu aqui conversar muito caro, cara Para abafar Para abafar Para, para, para, para. Terminou eu queria desabafar com ele. Na verdade, ele queria desabafar comigo. Vou sentar aqui. Bem gostoso na frente dele. Bom, gente, esse foi o vídeo. Felizmente, eu não personalizei. Tem como você personalizar seu personagem? Mas eu não consegui personalizar. E esse foi o vídeo. Eu vou passar pro comentador esse vídeo e vou editar. E vou agora baixar o Shadowrun Wargame para testar também como é que é. E eu vou jogando mais um pouco também, se vocês quiserem mais que eu traga. Estou dançando aqui, tá todo mundo dançando, mundo acabando e a gente dançando aqui. Parece eu dançando um cagado. Boa! Ah, queria chegar no nível 3, gente Nível 3 aí pra nós Conseguir Quem tá dançando aqui? Vou falar com ele aqui cara tá mó dançando aqui Vou dizer olá Amigo desbloqueado Vá jogar e faça amigos Eles aparecendo aqui, adicioná-lo Será divertido até lá Pode ser com Facebook, hein? com. Uns... Tá bom, sai na minha tela. Que isso? Me deixou no vácuo. Que isso? Fala comigo, me ajuda. Me ajuda aqui. Eu quero mudar meu personagem. Gente, agora eu já posso fazer amigos. Então, eu posso fazer amigo. Aqui tem mais uma missão A missão S.O.S Gente, vamos mais uma? Eu vou vontade de jogar Eu fiquei tanto tempo sem celular Gente, eu também vou jogar em off Sem gravar Mas eu vou, primeiro eu vou enviar esses vídeos então, agora eu posso o quê? Eu posso transmitir pelo celular, ao vivo, um jogo. Mas é um pouco difícil transmitir pelo celular, hein? Vai, demônio, que eu quero terminar a gravação. Toque na ícone da arma no canto superior direito para percorrer seu arsenal. Top! Que eu já descobri isso! Eu não entendi, mas. Time to get my hands dirty! Você, você altera a arma. não de descobrir onde eu tô. Ah, é sem assim, amigo, gente. Aqui não é online. Aqui são com os bots, companheiro. Ah. Por que os filhos da puta não podem abrir essa buceta? Só eu que tenho que abrir essa buceta. Meu Deus! O que, que tem aqui, gente? Nada, não tem nada aqui. Mata isso, trabalho. Eu gostei dos gráficos, bem legal, mas gente. Eu quero meu Sario The de Adzorn de volta. Que isso? Aqui, ó. O drone. Agora eu estou escutando o barulho do jogo. Eu estou com medo do barulho do jogo estar muito alto. Ah, o melhor é ficar parado e mirar. O melhor está parado e mirar. Você vai mirando parado. Olha o cara chegando aqui! Que susto! Sai fora! Quem é aqui, gente? Parece uns Voringal É pra onde a gente tem que ir aqui? Meu Deus! Vamos, gente. Son of a que que era isso? Meu Deus. Eu vou perdendo vida aqui. Fazer o que aqui, demônio? Alguém me ajuda aqui? Ninguém faz nada nessa porra. Use. Ah, era aqui. Que isso? A porta fechou e abriu. Isso mata alguém. Isso não... Ah, é por aqui. Ah, aqui a Sou eu que sou burro. Eu que sou jumento. Desculpa. Vai, demônio. Aperta o botão. Cadê? para onde vamos aqui? Eu acho que tem que vir pra aqui. Eu não sei. Objetivo atualizado. Encontro o caminhão até o data center. Já encontramos o um caminhão. A porta abriu. Meu Deus. Foi pra cima. Vixe, avançando em cima. Eu que tenho que apertar na porra do botão. Eu gosto de apertar no botão. Bom dia, gente. Cheguei entrando. Que isso? Gostei, hein? Olha isso aqui também. os alienígenas. Nas cápsulas. Aqui apareceu um botão, eu não sabia... É um baú. Ah, é por aqui. Eu estava perdido. Eu estava fingindo olhar os Onionistra, mas eu estava perdido. Não acredito que você errou. Eu estou parado e eles ainda erram. Estamos subindo aqui pra cima. Eu sozinho. Cadê os companheiros? Eles vão aparecer aqui, né? Aqui apareceu foi os bichos. Pô, oh, eu não vejo essa desgrama. que é isso? Atrás de mim? Nada. que isso? Ah, eu tenho que coletar isso também? Meu Deus. Aperta no botão. Essa é a minha, minha missão, meu objetivo de vida, apertar o botão. Ah, eu sou muito lerdo aí, porque também jogo de celular. Fazendo um combo aqui. Meu Deus, que susto! Então coleta tudo! Se explode, jumento! Ah, tinha que apertar aqui. Não, eu coletei alguma coisa. Também não está aparecendo do outro lado. Eu gostei do movimento, muito bom. A jogabilidade tá boa aqui, hein, gente. O meu celular é smartphone. Samsung está rodando de boa. Estou gravando. Pronto. Toca e segura para extração Extrair o que aqui? Terminar a missão, boa! Esse foi o vídeo, gente Até o próximo Pronto, gente, a missão aqui está encerrando Deve ter estado uma bosta O áudio termina Para de dançar, não quero ver você dançar Nível 3, boa, promovido. Habilidades. Cooperativo. Hum, então eu tenho que desbloquear o cooperativo no próximo vídeo. No próximo vídeo não, vou desbloquear em off. Tá, equipar... Eu vou fazer isso no próximo tchau. Deixa eu.